Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom dia para quem está assistindo essa live durante o dia, boa tarde para quem está assistindo, durante a tarde, e claro, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para quem está quem com a gente aqui ao vivo na nossa oitava live da BP Educom, que hoje fala sobre Educomunicação nos territórios. Temos quatro pessoas convidadas aqui com a gente para falar, temos de diversas regiões do Brasil, temos São Paulo, temos Crato no Ceará e Juazeiro da Bahia, né, e quatro pessoas convidadas que vão falar sobre essas experiências de educomunicação e nessa relação da comunicação e educação nos seus espaços, nas suas práticas no território. Então, eu sou Maurício Virgulino, estou aqui mais uma vez é, fazendo a mediação desta live, com a Paula que está aqui com a gente, já vai falar já, já, né, Paola? E a gente vem fazendo essa sequência de lives sobre educomunicação, desde que a pandemia começou, né? Que a gente teve esse processo da pandemia, a gente não pôde estar fisicamente juntos, então a gente resolveu continuar conversando sobre do comunicação, compartilhando ideias, e aprendendo sobre do comunicação, que é o mais importante, utilizando esse espaço virtual, o que claro, nos ajuda, né, também essas ferramentas virtuais que a gente tem nos ajuda a diversificar esses contatos que nós temos, porque nem sempre, né, quando a gente re resolve fazer uma reunião, uma aula num espaço físico é, fechado, a gente não consegue conversar com pessoas de diversos espaços, diversos locais. E essas lives têm permitido que a gente converse com pessoas do sul, pessoas do norte, pessoas do, do nordeste, pessoas do centro-oeste, e, e, e a gente vem conectando essas relações de educomunicação por diversos espaços aqui no Brasil. Então, a Associação de Educomunicadores vem promovendo isso, e para falar um pouquinho da Associação de Educomunicadores, a Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores de Educomunicação, temos aqui Paula Prandini, minha parceira nesses projetos. Não só nesses projetos, mas também aqui nesse projeto da Live, né, Paola? Verdade, verdade. A gente caminha junto, né, em muitos sentidos, né, Mal? Muito bom estar uhum. tá aqui novamente com vocês. É, é um prazer, realmente. Acho que a gente conseguiu, né, a gente tem conseguido, né, ao, por, em várias partes do mundo, é, fazer dos limões uma limonada, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Exatamente porque a gente está vivendo, né, um período ainda pandêmico, né, a pandemia não acabou, ela está aqui, nos rondando, né, o Covid-19 está entre nós, é, mas, no entanto, com tudo isso a gente conseguiu, né, olhar para as tecnologias de uma outra forma, de uma maneira que a gente conseguisse se aproximar, mesmo estando distantes. Não é à toa que eu falo nesse momento de Maputo, né, capital de Moçambique, eu estou durante todo o período da pandemia aqui em Moçambique, é, e felizmente consigo me sentir mais próxima né, de vocês, mais próxima do Brasil também, é, e isso é muito, muito rico, né, muito motivador. É, ah, eu sou sócia fundadora, assim como o Maurício, da a BP do Com. estou também como diretora cultural dessa associação que é uma associação brasileira de pesquisadores e profissionais em Educomunicação, que tem uma atuação em vários cantos, na verdade, do nosso país. Uh, um trabalho bastante diversificado, que foi fundada em 2012, uh, pensando aí, né, as possibilidades da praxis, das teorias e também das práticas em torno da educomunicação, dessa terceira via aí de um casamento possível, né, entre a comunicação é, e a educação, a partir das áreas de intervenção é, que a gente vem mapeando, né, e dos, pro, dos pressupostos educomunicativos, que vem sendo mapeados eh, tanto na academia mais especificamente na Universidade de São Paulo mas também em vários outras eh, vários outros né, espaços acadêmicos uh, em outros países inclusive né? então isso é bastante eh, enriquecedor de fato e eu fico muito feliz da gente trazer aqui a nossa oitava live hoje é, com esse tema dia do comunicação nos territórios e com uh, um, quatro pessoas convidadas bastante é, especiais, né, Mal? Acho que você pode contar um pouquinho mais sobre cada uma delas e o pessoal já vai ter um gostinho aí do que está por vir. Sim, sim. E é importante também deixar registrado que a gente está fazendo essa live pelo Jitsi, que é uma plataforma open source, é, gratuita, todas as pessoas podem utilizar, né? É, faz parte desse movimento do open source de não ser um software proprietário, então a gente também milita um pouco sobre nesse caminho. E quem está conectado aqui pelo Jitsi pode fazer perguntas, tanto pelo chat ou entrar falando né, é, por voz e por vídeo, se quiser, claro. E claro, a gente tem que deixar avisar a vocês que quem está pelo Jitsi e for participar por voz ou por áudio, que você já está ciente que você pode ter sua voz e seu áudio compartilhado, porque vai ficar registrado no YouTube da BP do Com, então é como se você já fizesse uma licença, né, é, dando uma sessão é, para a gente do, do uso da sua imagem, da sua voz, porque a gente não tem como ficar enviando para várias partes do Brasil essa licença, né, esse pedido de, de autorização de uso de imagem de voz. Ou seja, se você está por aqui com a gente, você já está autorizando, ok? Se você ficar desconfortável, não quiser né, aparecer, não quiser que a sua imagem, a sua voz seja divulgada, assista a gente pelo YouTube da BP do Com, né? O YouTube da BP do Com também está fazendo a transmissão ao vivo, só que você não vai poder conversar com a gente aqui, mas você também não vai precisar aparecer, então fique tranquilo, tá bom? A gente só avisa isso porque é importante deixar claro esse cuidado que a gente tem que ter com essa... um é, quem fica confortável ou não em aparecer caso surja a oportunidade, né. Bom, as nossas convidadas e convidadas de hoje, temos quatro pessoas, temos duas da viração do comunicação, é, foi divulgado que a Giovanna Feliciano estaria com a gente, ela teve alguns problemas aqui na última hora, mas ela é, pede de, pediu desculpas, mas a Tamires Ribeiro, ela está substituindo aqui a Giovana nesse momento, a Tamiris tem 18 anos, é estudante de geografia, apaixonada por arte, literatura, música e poesia e teatro. Ela mora no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. E a Isabelle Moura também está com a gente aqui, tem 16 anos, dançarina contemporânea e mora no Grajaú. Ela a Zona Sul da capital paulista, né? Tanto a Tamiris quanto a Isabelle são participantes do projeto Geração que Move, que foi lançado em 2020 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. E pela Fundação Abertes. E foi implementado em São Paulo pela Direção e Comunicação, e também tem participação de jovens de áreas, é, de áreas vulneráveis, também do Rio de Janeiro, fortalecendo o potencial criativo e transformador. O objetivo do Geração que Move é promover mobilidade segura e igualitária de crianças e adolescentes, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11. O Geração que Move visa fomentar o acesso seguro a serviços de educação, saúde, proteção, cultura, esporte e lazer por meio de estratégias sustentáveis, projetadas e lideradas por adolescentes. Né? Então, a Tamires e a Isabel vão falar um pouco das experiências que elas têm com geração que move. Também está com a gente o Noécio Santos, que é um jovem negro, estudante de pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, ele é morador da comunidade de Alfavaca no Vale do Salitre, zona rural de Juazeiro, no sertão baiano. Ele é educomunicador do coletivo Carrapicho Virtual, composto por jovens lá do Salitre, que tem como objetivo debater e levar informação por meio das redes sociais, com pautas que envolvem as comunidades locais, resgatando cultura e inserindo jovens no meio do debate político, para que não sejam alienados pelas grandes mídias. E também temos a Lemberg Kindins, que ele é pesquisador, músico, empreendedor social, escritor, artista, plástico, autodidata, e criador da Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri, em 1992, foi criada a Fundação Casa Grande, né? lá em Nova Olinda, no Ceará. Ele é doutor, mandou a de Ciências Sociais pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, e também possui título notório de Saber, de cultura popular pela Universidade Federal do Ceará. Como consultor do Unicef, criou programas de rádio de criança para criança em Angola e Moçambique. Foi gerente de cultura do Serviço Social do Comércio, SESC, no Rio de Janeiro, e atualmente é assessor de relações institucionais no SESC Ceará. Ele atua como professor de cursos de pós-graduação e é investigador do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Patrimônio, pela Universidade de Coimbra, em Portugal, ou seja, não, temos pessoas muito, muito, muito legais, com experiências muito diversificadas, e nós vamos aqui ter uma live muito interessante sobre territórios. Alguma coisa a complementar, Paola? Não, vamos não, começar, temos tem, tem muito que ouvir agora. Então, vamos escutar. Eu convido a Tamires e a Isabelle para falar. Se vocês quiserem se organizar, Tamires falar primeiro a Isabelle falar depois, ou contar tudo bem. Ou vocês duas podem se alternando, fiquem tranquilas. A dinâmica aqui a gente vai construindo, tá bom? Mas vamos começar pela Tamires e pela Isabelle. Boa tudo tarde. bem, meninas? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando dessa live, que traz uma pauta importantíssima na atualidade, um tempo assim de uma situação extremamente delicada, onde a educação para a comunicação é importantíssima, porque agora a gente está fazendo tudo pelas mídias sociais. Bem, eu já fui dito sou estudante de Geografia pela Universidade de São Paulo, tenho 18 anos, sou da Zona de São Paulo, periferia, e faço parte do projeto Geração que Move, é uma iniciativa da viração comentada pelo Unicef. Eu e a Isabela estamos aqui para representar o grupo, e, é, bem, é um projeto que tem, assim, como, como base a educação e comunicação e dentre as muitas coisas que a gente tem como pauta e que a gente discute nas nossas oficinas é a, é a educação nas mídias, é a educação para as mídias sociais e o acesso, a democratização é, dessas tecnologias. Bem, nós é, fazemos, entre outras coisas, é, produção de conteúdos nesse sentido e é muito importante quando você considera uh, a, o lugar de fala que nos é proporcionado, proporcionado entende? Nós temos... Uh, um, uh, nos é dado um espaço de fala onde nós, nós da periferia, é, estamos falando sobre como é viver na periferia, não é mais alguém de fora, um acadêmico, dizendo como é a vida na periferia, somos nós mesmos e é muito importante nesse sentido. Eu acho que a Isabelle pode falar um pouquinho mais sobre os nossos projetos, enfim. Oi, gente, eu sou a Isabelle Moura, eu tenho 17 anos, é, eu moro no Grajaú, né, em São Paulo, eu participo do projeto Geração que Move, e o intuito do projeto foi o que a Tamiri disse, né, e complementando o que ela disse, é, a, a minha experiência que eu tenho com o projeto é eu poder... Ser o um, meu portal de voz aqui de onde eu moro, né? É, infelizmente, te, tem pessoas que não têm a mesma oportunidade que eu, né, de estar tá aqui, poder ouvir também poder falar o que eu sinto. E aí, eu sou porta-voz dessas pessoas, eu escuto elas também. É... E é isso, gente. É gratificante poder estar tá aqui, poder estar tá falando que é uma das coisas que eu gosto, né? Porque, como eu disse, tem muitas pessoas que querem estar no meu lugar e não tem oportunidade, né? Então, é basicamente isso, gente. Bem, no projeto, nós, como eu já disse, nós produzimos conteúdos, então, nós fazemos vídeos, podcasts, Uh, questionários, um, uma, uma gama assim bastante variada de coisas. Bem, uh, em relação à importância da educação comunicação no, no território, especialmente nos territórios periféricos. Bem, se você considerar uh, que o mundo está cada vez mais uh, espaldado na tecnologia, é muito importante você considerar uh, que nós, da periferia, também temos que ter acesso uh, a essas ferramentas para diminuir as desigualdades, porque... É, se você considerar historicamente quem tem acesso às coisas, fica muito claro. E o projeto vem para isso, para democratizar, democratizar o acesso ao conhecimento, às informações, à cultura, enfim. É bastante importante o fomento dessas iniciativas e realmente assim mudou a minha vida ter esse tipo de vivência, conhecer pessoas da minha faixa etária, com. A, a, a mesma realidade que a minha, poder escutar, poder dizer, sabe, foi um muito bacana. Sim, e são adolescentes de, dois, de duas partes, né, do Grajaú e do Jardim Ângela. E mesmo a gente morando na periferia, é, as realidades, os desafios que a gente enfrenta é, são diferentes, né, também por causa que a gente conversa toda quarta-feira, né, toda quarta-feira a gente tem a reunião no, no Google Meet, e a gente pode conversar, né, é, falar sobre o que tá acontecendo, e são pessoas diferentes, né, convívio diferente, e eu acho bastante importante a gente ouvir essas pessoas, a gente poder falar também, e é gratificante, né, como eu venho dito, por causa que nem todo mundo teve a mesma oportunidade, né, e é isso e as inscrições para o projeto Geração que Move está aberta gente é, estão abertas é só vocês irem lá no Instagram e a é Geração que Move se eu não me engano na verdade é Viração. é Viração. e aí é, as inscrições estão abertas para os jovens eu acho que é dos 12 eu não, se eu não me engano até os 18 anos, até 18 anos e se vocês tiverem essa essa oportunidade vocês vão lá e se inscrevam, porque é bom. Eu acredito que seja ótimo para vocês também. Exatamente. Para quem tiver interesse, eu posso mandar aqui no chat o link para ser feitas as inscrições. Sucesso, sucesso, gente. Eu coloquei aqui já no chat o não o link para as inscrições, mas eu coloquei aqui o, o, o link do Instagram da Viração Educom, né? Da Viração Educomunicação, é, para as pessoas poderem acessar. Mas acho que vale sim colocar o link direto para para as inscrições para quem tiver interesse em participar participar dessa seleção. eu Acho que é ótimo. Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar, Tamiris e Isabelle, no sentido das práticas, como é que vocês têm visto isso da, da, da Geração que Move, tanto no Grajaú quanto no Jardim Ângela? Que ações que vocês têm colocado, é, tido com Geração que Move? Tem alguma coisa que vocês podem, possam acrescentar? Bem, é, é muito importante, assim, uh, uh, em relação ao conhecimento que nos é proporcionado. Uh, nós trabalhamos muito as, as relações do direito, é, do que do que a gente tem acesso e do que a gente não tem, a questão da mobilidade, uh, quais são os projetos que estão presentes na periferia e quais é, a gente qual, qual a gente tem acesso e qual a gente não tem, essa questão da falta e da presença. Uh, nós, assim, acaba sendo trabalhado muitas coisas que a gente não conhecia antes, muitos, muitos programas, muitas políticas públicas que a gente não conhecia. Então, muitas vezes a gente tem direito a muita coisa e a gente não conhece. E é, o projeto é especialmente importante nesse sentido, sabe? De nos fazer consciente dos nossos direitos. Pegando o gancho, Tamires, é, você entende que o, o projeto colabora, por exemplo, para você enquanto uma futura geógrafa, né, pensando que você vai ter um, uma caminhada aí que você está iniciando, né, mas que talvez ela se entrecruze né, com as ações do, do Geração que Move em alguma medida? Sim, sim, é, principalmente por tratar assim, dessa dualidade centro-periferia, Uh, é, é, é uma desigualdade geográfica querendo ou não é é como se a desigualdade tivesse o um endereço então tá, é participar do projeto é vital para minha formação enquanto geógrafo para mim mesmo ter um olhar crítico da territorialidade uh, é, analisar assim como estão distribuídos uh, o acesso à cultura acesso à infraestrutura então tá tudo assim é, é, eu tenho assim, é muito importante a minha formação enquanto geógrafo, como você disse, é, realmente influencia muito. E aproveitando, já que a, a Paula perguntou para a Tamires sobre a, no caso de ser geógrafa, como a Isabelle também vem da dança, né? Trabalha essa relação da dança, da expressão artística e tudo mais. Você acha que o projeto que o Geração Que Move também trabalha essas questões? Também te incentiva a trabalhar essas questões, Isabelle? Então, é, como é, são territórios que é públicos aqui da onde a gente mora? Eu como dançarina né, de dança contemporânea, eu uso estúdios da onde eu moro. Eu não tenho um estúdio particular, profissional assim pago. Então eu utilizo esses equipamentos aqui onde eu moro, como o Cirque escola, eu fiz dança lá, é, Selvio Rubi também tem eventos de dança que é onde eu moro, e sim, e às vezes também tem lugares assim que eu nem sabia que tinha e eu acabei descobrindo pelo Geração que Move, né, pelo projeto. E influencia sim, gente, é, como dançarina, assim, eu acho que em questão de tudo, né, da arte, é, de conhecimentos, né, acho que é importantíssimo a gente ficar sabendo desses lugares culturais e tal. E é isso que a gente faz na, nas nossas reuniões, nas nossas atividades, né? A gente compartilha esses territórios a gente mesmo. Perfeito, maravilha. Muito obrigada, garotas, foi ótimo, né? Nada como começar com... Duas mulheres inteligentes abrindo a nossa roda. É, agradeço. A gente vai, na verdade, continuar a roda agora, mas depois a gente volta né, para um momento de mais perguntas, de mais trocas de, de figurinhas. Então, quem estiver nos assistindo, estiver né, aqui conosco no JIT, se quiser, já ir adiantando alguma pergunta aqui no nosso chat, mande, porque aí a gente né, já se organiza, eu e o Maurício, para passar essas perguntas para todo mundo. ...de informações, de comunicação com alguns educomunicadores por todo o nosso país. E eu me chamo Moés do Santos, sou educomunicador coletivo Carpejo, e foi aí começamos a fazer as nossas produções. fazer algumas oficinas em algumas comunidades, como foi a Ané, que foi o, o novo, essas comunidades Fui Porém, só que ficou um o nós, das comunidades de Alfa Vaca e Baraúna. E hoje em dia, nós nos concentramos nas plataformas que são é o Facebook, o Instagram e o YouTube. Porém, nós. Mais acesso, movimentamos mais a plataforma do Facebook, porque é lá que nós estamos alimentados com algumas informações que nós produzimos. E live streaming, como a gente, se como a gente podemos se articular nessas produções? A gente usa muito e antes da pandemia, nós utilizávamos é, um encontro mensal para discutir sobre as ações da página e alguma coisa que nós ser desenvolvida. Dentro da nossa plataforma. E a gente também discutir alguns assuntos, não somente da nossa comunidade. Mas Live streaming is on. Global. E a nossa primeira, a nossa primeira visibilidade aqui na página foi a partir da primeira feita de agricultura familiar de e Ziovino, que acontece aqui é, em alguns distritos da nossa cidade. E no qual foi também um projeto com parceria da Brasil com no qual nós tínhamos que, em mente, fazer alguma rota turística, mas nós tínhamos que fazer o um tipo meio que um mapeamento desses pontos turísticos que a nossa região tinha, e para isso nós tínhamos que fazer essa apresentação desses vídeos. E nós escolhemos a feira, porque seria um lugar ideal, porque essa feira reúne várias pessoas, vários artistas, e sem contar que a cultura, sem contar que é um lugar que a cultura. A cultura. Na nós começamos a ter parte dessa feira, e hoje em dia nós já somos apoiadores da feira e fazemos toda essa cobertura desse evento. Hoje, tem um dos eventos que a gente, todos os eventos que nós participamos, porém, o evento da feira e o evento de janeiro, que é o Umba Meu Boi e de vem, são os eventos mais grandiosos para nós, porque é nesses eventos que nós vemos que a nossa potencialidade e o nosso poder de comunicadores no sertão, ele faz efeito. o samba de velho, nós costumamos falar que nós não produzimos samba de velho. Nós proporcionamos um local, proporcionamos uma comunicação, uma divulgação entre todos os colaboradores. Quem são esses colaboradores? São meu tio, a tia um é do comunicador, no qual eles chegam falando como é, de certa forma, as figuras. Por ser jovens tentando resgatar por local e popular muitas vezes que passam despercebidos alguns fatores da cultura. E nós proporcionamos esse local onde vem muitas pessoas e comemoramos muito sobre esse samba de velho, que é chamado como Bumba Meu Bom. Também, nós temos noções muito importantes também, que é o cinema popular, no qual o cinema popular nós escolhemos algumas comunidades aqui de nossa localidade que seja próxima ou quando não, a gente tenta fazer o um esforço de alguma qualidade de passar filmes. qual filmes nós passamos é um pouco Filme nacional, que estava uma referência para o pessoal do sertão, como Shaolin do Sertão, e dentre outros filmes nacionais produzidos no nosso país, mas que traga mais aquela contextualização do nosso cotidiano. Porque o Tarrafixo pensa que se a contextualização se quiser presente no meio do comunica no meio dos jovens e de uma comunicação, com certeza haverá mais espaço para, para que dessa contextualização passa para uma globalização. Sem contar que nós, depois desses eventos, nós, que nós conseguimos algumas ações e algumas parceria, como por exemplo, parcerias é, de algumas universidades somos convidados para falar um pouco sobre as nossas ações, como hoje, sobre como nós organizamos esses eventos. Somos convidados também é, para meio que falar para o jovem, como nós já fomos convidados, como foi o surgimento do nosso coletivo e o porquê desse surgimento ter acontecido. E meio que eu atropelei a história toda e esqueci de falar justamente o porquê, o nome do carrapicho. Bom, não sei se vocês conhecem, mas o carrapista aqui para nós, no sertão baiano, ela é uma planta que incomoda, ela é um espinho e o nome desse carrapista, nome do nosso coletivo, ele foi dado a à... de uma mãe, que a nossa coletiva, que era na clara, e ela falou sobre questão de o nome do e todo mundo ficou sem saber o porquê, e ela fez para cá. Porque o carrapista é uma planta que incomoda, e meio que vocês estão incomodando a estrutura de uma sociedade, no qual vocês estão movimentando uma base de classe que muita sociedade e padrão chama como inferior, e vocês estão movimentando essa estrutura. Bem, é isso que acontece, e recentemente também o nosso coletivo, ele foi tema de uma dissertação justamente de Eric Cadayana, no qual ela falou sobre a vivência do coletivo e sobre a produção também no coletivo, e ela deixa perfeitamente sobre o que é o nosso coletivo. Também, é, o nosso coletivo, é, ele foi representado, ele foi representado no, por um documentário, uma série pela jornalista Anete Bench, Anete Bench, no qual ela veio, passou dois dias, é, documentando toda a nossa história, todo o nosso trabalho de como jovem do sertão se organizam para que movimentos como esses não fiquem no nosso local, mas se precisam. E também, atualmente, nós temos uma de jogos que do ou seja, movimentar o turismo com essas Como ele não se estar lá em caso de uma da nossa comunidade. É uma um buzeiro, barão, um rango e dentre outros oparacos que fazem parte do nosso cotidiano. E esse, esse intercâmbio tem uma parceria do CMA e sobre todos e, e dentre outros parceiros que nós temos. E também nós também é, hoje em dia nós mais que fazemos uma cobertura também da nossa feira, que é a feira de capim de ouvintes aqui da nossa região, esse ano não vai acontecer por conta da pandemia, e atualmente nós estamos se organizando através de lives, de reuniões Live streaming para stopped. bater alguns pontos e fazer alguns tipos de produção, que é a nossa única Live. produção nesse esse boletim informativo, não com esse boletim informativo ele tem a função de informar pessoas sobre algumas informações que fica camuflada. Porém, nós, Live como streaming como nós, temos o direito e a menção de Live fazer essa, is... esse de passar essa informação para esse público. Deixa eu ver se eu não falei, se eu falei de alguma coisa, porque tem muita coisa para falar do coletivo. A gente coisa mesmo. e também meio que o nosso coletivo ele vem com o papel de trazer um protagonismo uhum. para a uhum. juventude como assim fazer o protagonismo da juventude. Muitas vezes o jovem ele é banalizado, porque o jovem ele não quer nada, ele se pega muito no mundo das drogas e outros assuntos que acontecem na sociedade. Mas é... E essa política não chega bem limpa e clara para o jovem do interior da Bahia, não chega como chega para os jovem que mora na cidade do Mar nosso objetivo é fazer com que o jovem tenha esse protagonismo, que ele possa adentrar em todos os campos, independentemente da sua classe social ou não. Em 2018, nós tivemos a oportunidade de fazer um intercâmbio até Nova Olinda, na Fundação Casa Grande, no qual é um dos nossos espaços a Nova Olinda e nós tivemos a oportunidade de passar alguns dias conhecendo o do trabalho dos meninos e saber como eles se organizam para fazer essas produções. achamos uma produção muito ótima, massa, e voltamos lá com muito gás para fazer mais produções no nosso coletivo. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui link da nossa página, tanto do Instagram como do YouTube, da nossa plataforma, da nossa plataforma do no Facebook, podem também passar alguns links nos nossos vídeos, que nós fizemos algumas produções, e também nós é, ficamos em segundo lugar em uma produção nacional no qual falava sobre o direito da internet e que o nosso do comunicador foi Marcos no qual ele estava na frente da produção do vídeo ele foi até voltar a né? essa premiação e quando ele retornou nós convertimos esse dinheiro em comprar equipamentos para nossa página e melhorar a qualidade de alguns conteúdos mas sempre ressaltando que o equipamento que nós mais utilizamos é um aparelho celular, porque nele fica bem mais fácil de a gente estar neles que tem alguns editores, neles que tem alguns é, artefatos que nós da página já usamos mais. Nós temos câmera, computador, microfone, diversos alguns equipamentos para fazer essa, essa para fazer com que o nosso conteúdo possam melhor. Mas sempre ressaltando que o celular ele é o único meio. Que nós utilizamos para fazer algum tipo de promoção aqui na no nossa. Muito bom, muito bom, Noés, que bom te ouvir. É, é, é incrível né como você, como a gente sente né, na sua fala. Uh, quantas coisas você já tem feito, né, e o quanto também vocês têm sido é, estratégicos, né, de pensar ações educomunicativas que realmente façam sentido é, para a comunidade do Salitre, né, então assim, a gente não é pensar qualquer prática educomunicativa, mas práticas que tenham coerência para a realidade local. né? E acho que isso é o, o, um ponto alto de quando a gente pensa projetos é, que, que realmente dão certo, que é o projeto fazer sentido para aquelas questões que a gente vivencia no nosso dia a dia. Não é o projeto que a gente tira da nossa cabeça porque, ah, eu acho que seria legal. Né? porque eu gosto, mas é porque o, a minha comunidade, aquela que eu represento enquanto educomunicador, educomunicadora, é, demonstra para mim aquela demanda, né? e eu vou tentar, a partir das ferramentas que eu tenho, é, ofertar essa demanda com maior qualidade possível, né? e isso fica, acho que, muito uhum. nítido na sua fala. Eu não sei se eu ainda tenho um tempo, mas é como você falou aqui, eu falava em sobre o nosso boletim informativo. Nós tinha muito tempo já no papel e querendo a gente aplicar o boletim informativo, porém, meio que, é como você falou, é muito fácil você ter um projeto em mente, porém, você tem que saber como você vai utilizar ele, de qual forma. E pronto, chegou a pandemia e eu botei no grupo e falei, pessoal, acho que está na hora da a gente tirar aquele projeto, boletim informativo, e a gente começar a jogar na nossa plataforma. Porque nós estamos enfrentando uma pandemia, nós não estamos podendo ter muito contato, isolamento social se faz presente. E é muito fácil, qualquer do comunicador pode é, pegar seu celular, botar num tripé, gravou, manda para editar e pronto. Porque ele marca o roteiro e tudo mais, a pesquisa. E acontece. E a gente estamos aí fazendo, já vamos para o quarto é, boletim informativo, esperamos que, que essa, essa pandemia acabe, possamos nos reencontrar e fazer um boletim informativo, não só com um educador comunicador, mas sim com dois, com três educadores porque o nosso grupo o grupo de jovens é que ficar só na comunicação, porque, eventualmente, na sala, a gente consegue perceber isso. É verdade, não? E acho que é uma característica também da comunicação, né? Essa nossa vontade de sempre fazer as coisas no coletivo. Não faz sentido Educomunicação comunicação fazendo projetos, né, ações sozinho, né, ou sozinha. A gente precisa do grupo, né? A coisa ganha um outro sentido. Então também faço votos, né? Tô aqui torcendo para que essa pandemia passe logo, para que a gente consiga se encontrar né, e fazer jus a, a um, um jargão, né, um lema que, que a licenciatura de educomunicação da USP em São Paulo usa, né, que os alunos usam, que é Educom é amor e luta. Né? Então é exatamente isso, que a gente possa né, ter o afeto e possa lutar de maneira coletiva presencial também, né? a gente também gosta é. disso. Obrigada é, pela sua contribuição, e já que estamos né, aí no Nordeste, vamos nos manter no Nordeste ainda, felizmente, uh, porque a meu ver é a melhor região do Brasil, sem dúvida alguma, eu sou dessas paulistanas que se pudesse, é, saia correndo do, do, meu, do meu estado em vários momentos né, da vida e subia, então, já que estamos aí, é, por favor, Ellenberg, agora a bola está contigo, fique à vontade, se achegue e contribua aqui com a gente. Bem, primeiro, né, boa tarde a Maurício, a Paola, né, a turma aí da, do ABP do CUM, para mim é uma alegria estar né, tá participando, é, a satisfação aí de estar de, de tá vendo Tamir e a Isabelle, né, da geração que houve aí de São Paulo, a minha alegria, conhecer vocês, e Meninada. É, também o Noécio, coletivo Carrapicho, Juazeiro da Bahia, a gente tem uma ligação muito boa com, com, aí com a Bahia e com, com a margem de São Francisco, né, que ele esqueceu de dizer que aí pra, geograficamente o, o Rio São Francisco ele divide o estado do Pernambuco para o estado da Bahia. De um lado é o Pernambuco, do outro lado é a Bahia. E tem uma coisa muito interessante, né? eu estou aqui na Chapada do Araripe, que é uma chapada que fica no centro do Nordeste. Eu estou aqui numa distância de 700 quilômetros de todas as capitais do Nordeste. A gente diz que a chapada é o coração do Nordeste, aqui dentro do... adentrando, né, de litoral para o sertão. É uma chapada é muito bonita, é um oásis no meio do sertão, é, quando é no período do inverno, aqui chega a temperatura 12 graus, entendeu? então é uma região assim, bonita né? e, e de muito verde, com quatro biomas, tem a Mata Atlântica, tem o Cerrado, tem o Carrasco e tem a Caatinga. Então, é, eu estou é, aqui nessa região do Nordeste, e, para vocês terem uma ideia, há 90 milhões de anos atrás, na área geológica, o Rio São Francisco já passou aqui. E, quando a, a Chapada do Araripe foi sorguida, ele mudou o curso do rio para onde está ali. Então, é uma região é, mágica aqui no, no, no, no, no, que divide o estado do Ceará Estado, A chapada de um lado é o Ceará, do outro lado o Piauí, do outro lado Pernambuco e a Paraíba. É uma chapada que divide quatro estados. Então, isso nos dá uma posição privilegiada, né? porque o nosso aeroporto aqui é um aeroporto que atende a quatro estados. É conhecida como região do Cariri, porque habitava um povo de nome Cariri, e esse povo Cariri vinha da Paraíba, a nação Cariri era uma nação antes dos portugueses chegar aqui que era como quem fosse um país que saía da Paraíba e ia até a Bahia então era um povo que habitava toda essa região eu estou dando essas referências para vocês terem uma ideia né já que nós estamos falando de educação e território e é muito importante isso na educação porque a a, a comunicação ela não nasce a partir do advento do rádio ou do advento da, do, do, da televisão, ou do jornal. É, há mais de 50 mil anos, o homem já estava aqui no Piauí, aqui nesse, nesse lado do Brasil, e eles tinham uma forma de se comunicar. Então, eles se comunicavam através sonoramente através de pedras de sino, que são pedras grandes que eles tinham, e eles batiam com outra pedra e fazia como código Morse né, assim de comunicar para avisar um, um, um, um povoado né das de, desses homens na né, de, de, dessas famílias que a gente costuma dizer que são pré-históricas né que na realidade é uma é que denominação que dá a eles se comunicava com outras outra forma também era através de, de das pinturas rupestres que se comunicavam através dos machados e artefatos líticos. Tem artefato que era, era usado para que essas pessoas usassem no dia a dia, né, na sua alimentação, fazendo manuzinha na alimentação, caçando. E aqueles ritualísticos, que era ligado aos rituais religiosos desse povo, desses povos. E também a cerâmica, com pinturas, e, todo, e tudo isso era uma forma de comunicação e uma comunicação que, que de certa forma, se a gente for ver por esse lado, que nós estamos falando era uma, era uma forma de educação cultural que fazia com que aquele povo se manifestasse é, de uma forma de pertencimento a uma cultura. Então eu estou dizendo isso porque é, o Nordeste né, falou aí, né, teve aqui na Casa Grande e a nossa comunicação ela começa na pré-história então as crianças da casa grande elas começam é, elas começam a aprender comunicação indo para as cavernas é, visitar essas cavernas com essas pinturas é, junto aos projetos arqueológicos nossos participar das escavações arqueológicas e entender aquela comunicação que vem debaixo do chão que vem que serve para hoje para para a nossa nossa área de design, para se fazer camisas, para se fazer os símbolos dos eventos que a gente faz aqui. Tudo que a gente faz, a gente vai buscar na nossa cultura, na nossa, na, na, da, da nossa, dos nossos ancestrais aqui. Então, nós temos uma escola de mitologia para criança e foi nesse... nesse nós nós é, restauramos a casa, o nome é Casa Grande, para vocês que estão me ouvindo, é porque é o seguinte, porque quando os portugueses né, vieram é, aqui para o que nós chamamos de período colonial, eles estiveram no litoral e criaram uma casa chamada Casa da Torre, na Bahia, e foi a primeira casa grande do Brasil. Então eles saíram, é, na época trouxeram o gado de, da África, de Cabo Verde, e saíram no sertão fazendo postos, pontos de, de ranchos, de, e fazendas, ranchos de comboios de gado e tal, e aí chama Ciclo do Couro, Ciclo do Gado. E essa casa grande é a casa que era a casa da Fazenda, que deu origem deu origem, desculpa, deu origem a, a, a Casa Grande. E essa casa passou para meu avô, essa casa é de 1717, do ano de 1717, e essa casa passou para meu avô e, no ano de é, 92 é, eu restaurei, eu e minha companheira, nós restauramos a Casa Grande e iniciamos um projeto com as crianças da cidade. Mas a gente morava a 42 quilômetros e a gente deu a chave da, da Fundação Casa Grande, foi o projeto que a gente iniciou, para as crianças. O nome se chamava Fundação Casa Grande porque nascia dentro da Casa Grande, que foi a casa colonial, que deu, colonizou né, o povo cariri daqui, mas dentro funcionava o memorial do homem cariri, que era para resgatar a memória dos antepassados. E as crianças começaram a estudar as panelas, a cerâmica, né, começaram a estudar as pinturas rupestres, e a gente começou a cantar com as crianças, fazer músicas sobre a pré-história, sobre as pinturas rupestres. E quando é, nós abrimos a casa, nós a, resta, nós pegamos uma, um sistema, montamos, remontamos um sistema de amplificadora em, na casa grande, em cima assim da é uma casa de duas águas, em cima da casa, amplificadora é aquele megafone que normalmente vocês vêem em carro de som quando fazem propaganda que anda né, com aqueles megafones em cima de alumínio. E nós botamos em cima da casa e resgatamos uma amplificadora que meu pai tinha na década de 50, aqui em Nova Olinda. Então, nós resgatamos com os discos e começamos a fazer uma programação para a comunidade. O primeiro programa era um programa chamado Submarino Amarelo, que era um programa que tocava música infantil e historinhas infantis. E enquanto a gente estava tocando, as crianças estavam em casa se arrumando, tomando banho para vir para a escola de iniciação da Casa Grande. Nessa escola de iniciação, eles estudavam a mitologia cariri. Eles estudavam a, a, isso que eu estou falando para vocês: essa pré-história, toda essa história desse povo que estava aqui, que somos nós até hoje, desde a, de, antes de chegar qualquer colonizador europeu ou qualquer outro povo aqui antes. Então, nós resgatamos essa amplificadora, fizemos esse programa Submarino Amarelo e, e essa escolinha de, de, de vivência cultural com as crianças, é, de mitologia. E fizemos um programa pra, pra, chamado Baú da Saudade, que é para as pessoas da década de 50, ou tocando aquelas músicas, que participaram naquela época do movimento né, da, da Amplificadora e criamos um programa chamado Manhã de Feira. Tem uma feira, né, essas feiras do Nordeste que tem aqui nas cidadinhas pequena todo sábado, a gente fazia aquele programa tocando músicas para os feirantes. E eram músicas de ritmos daqui, como Luiz Gonzaga, essas músicas que o, o, o, o, o Matuto, né, o, o, a pessoa que mora no, no, no mato, nos sítios... É, Gostavam, na época. Então, daí, quando foi em, em, de, depois disso, quando foi em, em 92, quando foi em 93, para 94, por aí, a Unicef se interessou por isso aí e bu nos buscou para replicar essas experiências. Essas experiências de duas formas. Uma, primeiro, rádio escola, fazendo som dentro das escolas, onde as crianças administravam é, na hora do recreio, e na hora da chegada, e na hora da saída, ele tinha aqueles horários para ser os comunicadores né, da, da, da, da escola, para receber os colegas e de tocar as músicas e dar os avisos. E é, também nos assentamentos de sem terra do, daqui do Ceará. Então, nós começamos a montar essas amplificadoras nos campos de futebol, onde eles narravam jogos e eles tocavam, as crianças tocavam música para aquelas pessoas do, do assentamento enquanto eles estavam trabalhando, enquanto eles estavam... Anunciava quando chegava uma pessoa na sede ali, chegou tal pessoa, avisava que essa pessoa estava no mato, então avisava. E essa experiência evoluiu, e aí o, o, o comunicador, né, o oficial de comunicação da Unicef aqui no Ceará foi ser, é, foi ser também oficial de comunicação foi para Moçambique e lá ele buscou replicar essa experiência nossa então nós iniciamos é, em Nampula né depois a gente foi para Beira e depois para Maputo e implantamos lá junto com a Rádio Nacional na época o Curtinho Zita era o, era uma pessoa que comandava o movimento lá né então daí nós depois nós levamos para Angola nas sete províncias angolanas, e isso foi uma coisa que foi, é, foi se replicando, de certa forma, e as crianças daqui da Casa Grande foram, ao mesmo tempo, nós botamos uma TV no ar, uma televisão, é, na época que não tinha nem essa coisa de, de internet, essas coisas aí, não tinha isso. Então, a gente botou, comprou um transmissor e botou no ais botou essa televisão para funcionar e foi um sucesso aí na época o jornal Nacional fez uma matéria mostrando que as crianças de uma cidade montaram uma TV e estava tendo uma audiência que é a Globo <risos> e aí o seguinte aí veio veio a polícia federal veio o Ministério das Comunicações e a primeira televisão brasileira toda protagonizada por criança roteirizada filmada e com liberdade, a gente soltava os meninos, porque é o seguinte, eu moro a 42 quilômetros, peguei a chave da casa dos meninos, até porque a gente não tinha dinheiro para manter. A casa grande durante cinco anos foi mantida com R$ 200. Reais. Era só para pagar a, a conta de energia, sem a gente dava para uma, uma senhora que ficava lá com as crianças, porque se chegasse alguma autoridade dizia né, para eles que ali ela, ela tinha um CPF e ela respondia, enquanto me mandava me chamar e eu chegava lá. E as crianças passavam o dia na casa grande, então eles brincavam o dia todo, brincavam disso que a gente hoje chama de comunicação, porque eu acho que é o seguinte, que com comunicação a raiz da comunicação é a brincadeira, é brincar, é fazer com que você se sinta feliz em comunicar, que você se sinta brincando de comunicação. Essa, na realidade, esse foi o espírito que a gente, aqui na Casa Grande, a gente criou o nosso sistema de comunicação. E hoje, né, isso é uma experiência que anda aqui de 50. A, 70, a cidade tem 5 mil habitantes na área urbana, na cidade, e 10 na área rural anda de 50 a 70 mil turistas aqui para conhecer essa experiência. E hoje as mães já têm pousadas domiciliares, as mães, têm os, em vez de ter um hotel, ao invés de ter um hotel, têm, elas hospedam na casa. Então você vem aqui para a Casa Grande, participa dos eventos, eu acho que o Noé teve aqui, não foi Noé, numa época, sim, junto com a turma, e, é, e, e se hospeda na casa das próprias mães, convivem com os meninos, bola os programas de rádio que querem. A gente é o seguinte, a, gente... a rádio é entregue mesmo às crianças. Ninguém é uma... tem nenhum adulto lá. A diretora do nosso Museu de Arqueologia tem 12 anos de idade. Então, isso tudo é comunicação. É como se fosse uma brincadeira, uma casinha de brinquedo onde as crianças são é quem comanda. Eles são os recepcionistas, eles são os diretores. da. Lá nós temos uma gibiteca, que é de gibi, nós temos uma Biblioteca de Literatura Infantil, uma DVD-teca com mais de 3 mil DVDs, onde eles... nós temos um teatro onde eles fazem a luz, eles fazem toda a parte de son... cenografia, tudo é feito lá pelas crianças. E isso não foi uma coisa que a gente implantou, foi uma coisa que eles, as crianças, têm esse potencial. As crianças elas têm esse potencial. E, e, e, assim, eu, o que o adulto pode fazer é apoiar. Eu nunca me preocupei em levar coisas que não fossem música de qualidade, música boa, né de bons livros, bons filmes, mas bons filmes para eles assistirem, saberem quem são os mestres do cinema, quem são os mestres da música, de ter uma diversidade musical e cultural né, a partir das raízes. Né? então esse é o nosso projeto aqui de né, e de brinquedocomunicação. <risos> muito obrigado a vocês. Que lindeza, que lindeza. Muito obrigado, muito obrigado, Alenberg, por essa sua fala, quando você traz que a raiz da comunicação é brincar, é, e brincar de comunicação, né, embora essa brincadeira, muita gente acha que brincadeira é uma, é uma coisa que não tem valor, é uma coisa que não é muito criada, mas a brincadeira é uma coisa muito séria, né? A gente milita também por essa coisa da brincadeira, porque o brincar é você também se relacionar. E eu estava fazendo um curso sobre direitos humanos com o pessoal do Instituto Caleidos, e a gente abordou a questão da ludicidade nesse curso. E um dos termos que eles trabalharam é o brincar, e, o, e o, como a raiz da palavra brincar vem da palavra vincar, que é de vínculo. Então, no brincar, a gente também cria vínculos. E eu acho que nesse processo de criar vínculos, inclusive vínculos sociais, se a gente consegue criar esses vínculos de forma dialógica, brincando e sendo brincante, a gente talvez tem, vai ter uma sociedade num futuro um pouco melhor, né? porque a gente anda um pouco problemático com relação a esses vínculos que a gente tem criado na nossa sociedade. E realmente foi uma fala maravilhosa de acompanhar essa história da Fundação Casa Grande, eu também tive a oportunidade de visitar a Fundação Casa Grande, também fui recebido por uma menina, acho que talvez tivesse 12, 12 11 anos na época, para visitar o museu, e ela passeou comigo toda da Fundação, visitei a Gibiteca, o rádio, e era muito interessante ver como eles estavam fazendo rádio de maneira séria, e a rádio funcionava, todo mundo com 12, 13, 14 anos, trabalhando na rádio, o locutor, produtor, etc., e o fluxo da rádio funcionando como se fosse qualquer rádio profissional que eu já conheci em outros espaços. E é porque eu conheci a Fundação Casa Grande na época que eu fui, é, minha mãe nasceu na cidade vizinha de Nova Olinda, que é Potengi, e na época foi o aniversário de 100 anos do meu avô, então a família toda se reuniu ali para se encontrar e eu resolvi aproveitar a oportunidade para visitar ali a Fundação Casa Grande. E foi ótimo também escutar o Noézio com a, com a experiência da Carrapicho e o motivo do seu Carrapicho, acho que essa esse motivo da palavra Carrapicho, para batizar aí a, a projeto das ações lá em José da Bahia no Salim, que também é muito bacana, e a, e a Tamires e, e a Isabelle falando do geração que move também da importância dessa, dessa mobilidade que a gente tem que ter, dessas oportunidades que né, não são iguais, então como é que a gente pode trazer isso como um direito também, né, e como, como objetivo de desenvolvimento sustentável? A gente já tem algumas perguntas aqui na no nossa, na nossa, nosso chat, temos pergunta da Aline Nogueira, para a e para a Isabelle, uh, ela pergunta para a e para a Isabelle, Aline Nogueira, quais os desafios que os jovens periféricos enfrentam em circular pela cidade? E também o Pedro perguntou aqui no nosso chat, e é, é para vocês todos, né, e todas, é, para vocês quatro, como vocês enxergam o desenvolvimento dos projetos que vocês atuam nesse pós-Covid, na verdade, nesse durante-Covid, né, nesse pós-vida é, na pandemia que nós temos, é, tendo em vista o atual governo federal e as eleições municipais desse ano. Né? E o que a pandemia trouxe de aprendizado quando o assunto é território? Acho que vocês podem podem ir respondendo, acho que a gente pode começar pela Taníris e pela Elizabeth, respondendo essa pergunta da Aline Nogueira, né? Quais os desafios que esses jovens periféricos enfrentam em circularidade? Hum, certo, hum, gostaria de agradecer a Aline pela pergunta. Bem, é, os desafios são inúmeros, tem as questões materiais, e as questões de infraestrutura, uh, bem, uh, a, a, a, a realidade é uma dialética é, da, das, da, dos, das questões materiais que a gente possui. E quem está na periferia é também quem tem poder aquisitivo menor. Então, é, a mobilidade, o acesso à infraestrutura do transporte, o transporte público é, na periferia é, é, é totalmente desdenhado e defasado muito também questão de como se deu a urbanização, de como se deu o processo de desenvolvimento dessas regiões e também assim é, por um desdém do, político mesmo do governo em relação a, às populações periféricas, um, transporte público assim é, há uma falta uh, assim são muitos os fatores que devem ser melhorados e também Uh, a infraestrutura que precisa ser melhorada no tanto de uh, uh, as vias, as vias que muitas vezes são muito estreitas, uh, transportes que muitas vezes uh, são muito espaçados entre si, que não, não abrangem todas as regiões, enfim. Uh, a Isabel pode complementar então é a maioria das coisas que eu que me interessa assim eu encontro no centro né que no caso é bem distante onde onde eu moro e para eu chegar lá eu gasto em torno de 20 reais para ir né e para voltar fora o que a gente come lá também e as oportunidades que as pessoas que têm lá eu falo tipo de lugar é o teatro entendeu a Paulista que são lugares né que fica no centro e que a gente que mais vai para lá e que mais tem acesso é quem mora lá, né? A gente tem essa dificuldade de é, desse transporte, né? De ir para lá, porque é, em questão do transporte mesmo, né? Porque querendo ou não, é, eu e sozinha também, né? É difícil e também em questão tipo, de 20 reais para ir para o centro para conhecer uma coisa que eu poderia conhecer aqui, né, onde eu moro, que tem, mas também às vezes a gente não sabe que tem, né, por causa que às vezes a gente realmente não sabe que tem, né, por isso que a gente participa do projeto para saber desses lugares. E é isso, as oportunidades para quem mora lá, né, é, uma vez eu li o um documentário do, do Sesc, né, da Avenida Paulista, né, que fica no centro lá de São Paulo, que... É, abri um Sesc, mas já tem bastante tempo Abri um Sesc e lá estava tendo teatro, é, músicas, bate-papo sobre questões de gênero né? E questões também de... questões racial E também estava tendo funk, questões que é da nossa cultura, entendeu? Que é do lugar que a gente mora E eles estavam lá e a gente... e o nosso lugar de voz fica onde, né? a gente que devia estar tá falando, a gente que podia estar tá, tá lá, que vem da gente, a gente não tem esse, esse acesso, e quando tem é bem pouco. Perfeito, e eu acho que aí é, a gente pode ir para a segunda questão também, né? que é a questão do Pedro, que perguntou para todos vocês e todas vocês, como vocês enxergam o desenvolvimento dos projetos pós-Covid, né, das, desses projetos que vocês têm participado, tendo em vista o governo federal e as eleições municipais, e também o que a pandemia trouxe de aprendizado quando o assunto é território, né, como é que a gente tem se relacionado com o território, vocês têm se relacionado com o território, é, nesse contexto da pandemia, né, que aprendizados que ela trouxe. Acho que a gente pode chamar o Noésio para responder, depois o alenberg e depois a gente volta para as meninas, para a gente poder, rodando, a, a nossa, a nossa, nossos participantes. Seu microfone está fechado, não é? É, é verdade. Isso, né? é, é, a, é, a fra, é a frase do ano. Seu microfone está fechado. É a frase, a frase mais dita do ano. primeira <risos> claro, né? Primeiramente, eu quero agradecer a pergunta, né? eu primeiro, eu vou falar sobre... É, sobre a representação do que o nosso grupo ele está tendo né no nosso território. Bom, nós, nosso coletivo ele é bem visto aqui na nossa região como a mídia do sertão do Salitre, porque tudo que tem de novidade, tudo que tem de, de alguns assuntos mais cedo a ser desenvolvido nós vamos ver na nossa página. E sobre, é, a, eu acho que é sobre o que a gente dá mais importância, certo? Agora nessa pandemia. Repete é, para o Maurílio, por favor. Maurílio, sim. Diga. Diga. Repete a pergunta? Sim, é, depois ele fala sobre, sobre quais as ações é, ações que nós estamos desenvolvendo, correto? Ou é sobre o, o que a gente está vendo de, de, de lado do governo, né? Obviamente. É. Como é, que você, como é que vocês estão, acho que a ideia do Pedro aqui é, como é que vocês estão conseguindo desenvolver os projetos, né? Tanto Carrapicho, quanto Geração que Move, quanto a Fundação Casa Grande, nesse contexto né, da Covid-19, também tendo em vista é, é, essas essas ações que o governo federal tem, tem tomado em alguns momentos, e também essa previsão das, das eleições municipais que nós vamos ter nesse ano, né, talvez tenha uma relação aí do, do como a gente consegue desenvolver nossos projetos de educação no contexto da pandemia, também dentro dessa relação do governo federal e do governo municipal, tem, tendo em vista também essas eleições que vêm por aí pela frente. Então, relacionar é, eu... um pouco essa relação política com o contexto de Covid, também com o desenvolvimento dos projetos, né? Eu acho que esse desenvolvimento de alguns conteúdo é meio que ele fica bem fragmentado por conta das políticas públicas que nem todo mundo tem acesso a uma política pública e o que nós, mais do coletivo, e que muitos jovens aqui de luta luta é pela internet de qualidade. Muitas vezes, um jovem não tem um acesso à internet de qualidade no qual algum tempo chegou aqui para nós que o Sertão ele ia ter internet, ia ter algum projeto desenvolvido na internet no Sertão. olha o é que acontece que esse esse projeto realmente esteve no papel, ele nunca saiu, ele nunca se fez presente é na nossa localidade. Ou seja, falta de políticas públicas e de algumas pessoas faltar com que essas políticas públicas, elas chegam até o interior de uma cidade que é a nossa cidade. E nós, como jovens de nós então, assim, é do comunicador deixamos aí para fazer essa em questão da nossa em questão do nosso é, movimento sobre a produção e ano eleitoral meio que fica bem complicado que era sempre nesse época que acontecia a feira a nossa região bombardeava de eleitores de vereadores querendo apoio da página e tudo mais, porque querendo ou não, nossa página lá tem uma visibilidade na nossa região e meio que agora com é, essa pandemia meio que a gente ficou tipo assim ufa, esse ano a gente não vai ter aquela conta no pescoço de dizer que a gente vai comprometer a nossa página é, apanhando algum tipo de vereador e tudo mais, porque tipo, nós fazemos traduções e eu acho que por mais que a gente está mudando uma cara para bater, muito tem que é tomar cuidado com algumas atitudes que têm sendo postas. Porque a partir do momento que eu sou o menino do carrapicho, que eu achei até um pouco estranho quando você me apresentou como Noézio, porque nos lugares é, é os meninos do carrapicho. Os meninos do carrapicho e meio que todo mundo fica assim, ah, os meninos do carrapicho, mas ninguém sabe o nome. Aí todo mundo fala que as noções que nós movimentamos elas têm extrema importância. E a política é de extrema mais importância ainda. Porque nós discutimos essa, esse assunto no nosso grupo interno, mas também né, levamos para casa, para o nosso primo, para o nosso tio, para que ele possa ter acesso a uma comunicação e, e ter, como, é, como se dizia aqui na nossa localidade, uma voz ativa. é a voz ativa hoje em dia é ela que movimenta toda uma estrutura de uma sociedade. A partir do, do momento que você tem potencial, que você tem competência de ter uma voz ativa, com certeza vai abalar a estrutura e isso é o que o Carrapicho tenta procurar, que é fazer com que a voz ativa ela sempre esteja presente, não somente na comunicação, mas também em diversos campos de comunicação, que é a política. E o nosso grupo ele tenta meio que frear um pouco nessa questão de de política. Lógico que nós somos partidários, lógico que sim, todos é partidários, mas nós tentamos ser um pouco tipo Meio que peraí, nós sabemos que ouvir os dois lados, o seu lado e o meu lado. Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha opinião, e dessa forma nós estamos criando algum tipo de comunicação. Contigo, Alemberg. Obrigado, obrigado, Noésio. Contigo, Alemberg. Acho que vai também essa questão de como é que os projetos estão continuando aí durante esse contexto da Covid e também em relação das políticas públicas, da política em si, né, se tá, como é que tem colaborado ou não e etc. Bem, primeiro, né, a Fundação, por ser uma, um espaço de, de, de vivência em gestão cultural, entre uma das coisas que tá é justamente a gente ter uma administração a longo prazo. Então, para você ter uma ideia, a Fundação ela já tem a manutenção de 2021, né? Então, a gente tem esse é como uma escola de formação né, que as crianças vão aprendendo. Né? Você vê que a primeira, a primeira coisa é que lá na Casa Grande tem um, um cofrinho que as pessoas que visitam botam aquele dinheiro. Ali é o primeiro curso de economia, onde os meninos, as crianças que tomam ali de conta do museu, administram todo o projeto de limpeza da casa. Eles é quem fazem tudo na casa. Noé esteve lá, né, viu que o Noé teve lá e viu que eles chegam sete horas, limpa a casa, a casa é pintada por eles, é tudo organizado por eles, né, porque é, o, é a casa deles. Né. É uma instituição mesmo realmente de criança para criança. Não é só assim, uma criança dos adultos para criança. A casa grande não é, uma, não é um projeto para a infância, é um projeto da infância para o mundo. Então, eles já vão né, aprendendo isso. E o seguinte... e quando ele chega aos 18 anos, então ele já tem, cada um, durante esse período, até os 18, foram aprendendo vários ofícios dentro da fundação e ali ele já monta a empresa deles. Então, nós já temos... Né, a, a, a, primeiro eles montaram as pousadas domiciliares dentro da casa e agora estão, os que estão se casando estão montando as moradas de conteúdo, que são centros culturais domésticos, que recebem todo esse fluxo de turistas. Bem, aí você me pergunta... E aí, parou esse fluxo de turistas. Parou, sim. Mas uma coisa que a gente, por exemplo, como eu estava dizendo, a Casa Grande ela atende em, é, de 50 a 70 mil turistas por ano, né, visitantes que vão lá. E o que é que acontece? É, nós montamos, primeiramente, é, dois, pelo WhatsApp, dois grupos, um grupo da direção que, e um grupo do, da meninada da Casa Azul, que é das crianças. Então, essa formação e essa relação continua através disso, os, os, os meninos se comunicando, mandando é, é, coisa um para o outro, fazendo é, animação em casa, fazendo essas coisas né, em casa, lendo aquilo que ele já fazia na Casa Grande. É, e, e a direção administrando essa parte. Né? E nós montamos lives, para você ter uma ideia, em 15 lives que nós fizemos, nós chegamos a 48 mil acessibilidade. Isso tudo significa pessoas que depois, quando terminar a pandemia, vão buscar a casa grande. E nisso movimenta toda a rede de restaurantes, de cafés que são montados por eles. É, é, é como você estivesse dentro de um projeto e esse projeto é, o hotel da cidade fosse da, da, das famílias, das pessoas desse projeto, a agência de turismo é da família, o, o, o, os restaurantes, os cafés, é tudo... De, de, de, de, é, porque a Casa Grande se preocupa com duas coisas, que é acessibilidade, né, que é, é, é inclusão, né, e, e inclusão, e distribuição de renda. E a, acesso a, a uma parte do bolo não existe desenvolvimento sem isso, né? Então você imagine que você entra numa faculdade, aí a Casa Grande trabalha essa coisa da profissionalização e também a coisa da formação. Então nós temos um curso de pós-graduação em Arqueologia Social Inclusiva, onde esses meninos começaram já estão sendo os professores do curso. Então toda essa rede funciona para trazer uma sustentabilidade, porque não adianta você é, fazer pensar uma coisa para quê? né? Você querer salvar o mundo para quem? Se você não se salva, você não está dentro da arca junto com os outros. Então é o seguinte, então a Casa Grande se preocupa com isso. Então nós nós nós estamos fazendo essas atividades, né? Como eu estou falando, de live. Então foi muito legal essa essa live porque normalmente os meninos saem fazendo palestra pelo Brasil, fora do Brasil, e depois esse povo que vê as palestras vem para se hospedar nas casas. Então isso está acontecendo. A relação política é o seguinte: os políticos da cidade respeitam a Casa Grande. Sabem que é uma instituição a política e que eles respeitam. Então, é, sabe que a Casa Grande ela não toma partido. E todos os prefeitos que entram na, na cidade vêm para a Casa Grande, trazem a sua administração, seus secretários, para dialogar, e a gente faz uma reunião, que é uma reunião, que eu digo, que é uma aula de, de, de, de relações institucionais, né? Aonde a casa, a casa é quem tem os levantamentos turísticos da cidade, a casa é quem tem os indicadores de, de, de cultura da cidade, desde a pré-história, a casa é quem faz tem toda a, a história do território. Então, as fotografias antigas da cidade estão na casa, no centro de memória e documentação. A casa tem o, a, as filmagens antigas, então, re, ele retém todo esse acervo e esse acervo, a casa, de certa forma, a casa é, vamos dizer assim, né, a, é o Cristo redentor do Rio de Janeiro, está entendendo? É o, é, é o ponto. Né? Então, quando vem é, governadores, quando vem essas pessoas, não vai para a prefeitura, vai para casa, para fotografar em frente à casa, aquela coisa toda. Então, a gente, de certa forma, não se envolve, porque a gente tem uma proposta muito maior do que uma proposta só, uma proposta política-eleitoral. A fundação ela tem, né, nós fizemos uma escavação aqui em Nova Olinda, onde, onde a gente tem detém o título do cearense mais antigo do Ceará, que é 3.500 anos, né? e isso foi feito junto com a Meninada. Então, quer dizer, isso é uma coisa importante, na que é muito importante o conteúdo, o conteúdo ele é muito importante. Então, a nossa relação política não é uma relação de esperar que quem ganha eleição ou quem é que vai... Não, é uma relação proponente, e propor políticas públicas no sentido da gente fazendo. Então, como a gente fez com a Gola, com o Moçambique Moçambique, né, que vieram atrás aqui para ver. E é isso que a gente tem que se preocupar, se preocupar em, ter, é, de, em dar certo para que aquilo ali seja observado e que as pessoas venham conviver aqui. Então, na realidade, a gente... É, é, a gente está nesse momento, né? a casa está fechada, mas a gente é, tá, continua trabalhando, fazendo as atividades e, e fazendo essas lives que estão tá sendo bem positiva para a gente. Então, a gente espera que, quando terminar essa pandemia... Porque o que foi que essa pandemia mostrou? Somos todos periféricos diante da pandemia. Você está entendendo? Não existe a... <risos> Somos todos periféricos. Entendeu? Então, quando a gente voltou para dentro da casa da gente, era a casa da gente, mostrou para gente que mundo a gente tinha, né? qual era o mundo da gente. E é isso que a gente tem preocupado, né? a casa das mães dos meninos, a casa daqueles que se casaram como um centro cultural, a casa do, as pousadas domiciliares. Então, todo o projeto da casa é justamente para formar a casa de cada um. Porque, olha, quando a casa é educada, a calçada é educada, a, esco... a praça é educada, a escola é educada, o mundo é educado. Então, a educação não é coisa de escola, nem de centro cultural, nem de praça, nem... não, é da casa. A casa é que educa. Então, a gente tem trabalhado isso. A casa, por isso que o nome A Casa Grande. né? Então, é justamente isso. Então Hoje a gente tem... Nós estamos criando uma rua só com, com meninos que casaram da Casa Grande, que estão fazendo suas casas, e cada casa dessa tem um projeto arquitetônico e tem um projeto de conteúdo para ela. Então, numa casa, é, numa casa, você vai nela e tem um sarau, uma determinada noite dessas que você vem junto com os com grupos turísticos, que é um jovem nosso, que, que tem a agência de turismo dele, que traz para ver isso... É, e, e, e tem uma noite de canjica com falando sobre sobre o ciclo do couro falando sobre coisas daqui né é, da cultura local e isso que eu acho que é interessante né assim tem um compositor americano chamado Bob Dylan que ele chegava para os jovens e dizia o que é que você tem para propor para o mundo então é propor mostrando né mostrando e nada melhor para mostrar o que é uma uma vamos dizer assim uma coisa sólida quando isso vem da casa das pessoas então a casa grande é uma casa de todos quem você se você chegar na casa grande você vai encontrar em cada criança daquela dizendo essa aqui é minha casa e eu falo mando aqui eu mostro tá entendendo porque a criança ela pensa e se tiver os adultos ali a ideia dela for melhor e tiver os outros é a ideia dele agora ele vai ser o administrador da ideia dele porque foi ele quem pensou Então é nesse sentido eu vejo com que a gente tem trabalhado e vejo que olhe eu acho que essa agenda política vem há muito tempo cooptando né a gente como se a gente quiser fosse depender deles na realidade se você pegar a música brasileira é a busca mais diversa e mais criativa do mundo. Se você for contar o talento brasileiro, o único um pecado nosso, sem talento, é nessa classe política, e eu não faço nem questão de depender minha agenda dela. Um abraço. Muito obrigado, muito obrigado, Allenberg. E Acho que é quando você traz a questão do que nós, o que nós temos para propor ao mundo, também dá uma, uma, uma ideia de como, como nós vamos agir nesse mundo, né? Acho que a gente não pode de alguma maneira ficar desanimado porque a gente tem que acreditar que é possível mudar, né? Amar e mudar as coisas e, e, e vamos, vamos para frente aí. Uh, nesse processo de transformação social, a gente não pode simplesmente aceitar as, as coisas. E eu acho que também vou lembrar que trouxe uma, trouxe uma informação que acho que é importante reforçar. Acessem as redes sociais, tanto da Fundação Casa Grande, quanto do Carrapicho Virtual, quanto da Viração e do Comunicação, porque tanto é, a Fundação Casagrande Grande de que está fazendo nas lives também, mas a Carrapicho e a Firação também têm feito lives, encontros, webinários, então é, é legal vocês estarem conectados com essas instituições para poder também acompanhar esses projetos como eles vêm também desenvolvendo as ações para poder aprofundar, né? Porque na nossa live nós já estamos acabando aqui nossa... e não dá para dar conta de todo, tudo que eles vêm fazendo. E para poder encerrar também aqui o no nosso momento de questões, para poder já encaminhar para os finais, acho que é legal também a, a Tamires e a Isabel responderem o que, que elas têm aprendido aí, né, o que, que a pandemia trouxe de aprendizado quando o assunto é território, e, e também em relação aí às questões políticas, como é que elas estão dando conta do prosseguimento do geração que morre, das outras ações que ela tem, mesmo nesse contexto político que nós vivemos. Bem... Uh... A pandemia só veio para reafirmar as desigualdades existentes, um, o abismo entre o centro e a periferia, entre as classes, entre os gêneros, ficou é um maior. E a, o, o projeto é, é, é um conceito, é um não tem nenhum, não tem nenhum não. vínculo com... Então, as eleições é, a grosso modo acabam não influenciando nem é, em, em relação ao governo federal, mas no que tange a, a, é, a, as possibilidades materiais, é, bem, eu, eu acredito que tanto no, no, no âmbito estadual, municipal e federal, está tendo assim, uma falha é, para atender a população nesse momento de crise, eu acho que o Estado devia estar fazendo bem mais do que ele está fazendo, é, e que, que é a obrigação dele, né, atender o povo. É, eu acho que, tá, nesse sentido, está tendo uma pequena falha. Então, é, a pandemia, ela veio para mostrar para gente que é, a nosso, o nosso distanciamento, ele não cala a gente, ele não cala a nossa voz, né, que a gente continua falando, que a gente continua tendo essa voz de poder falar pela internet, por live, pelo podcast, enfim. E é isso mesmo que a Tamiri disse, gente, como sempre, mais uma live que a gente sai daqui é, feliz, né? De poder viver o presente sabendo que ele faz parte da construção de um futuro melhor, né? E acho que essas lives mostram isso a partir dos depoimentos de vocês da forma como vocês é, se dedicam, né, se entregam ao que fazem, e também mostram para a gente a importância né, que a educomunicação dá para valores que estão ligados. né. Acho que a, a, a questões que foram sendo faladas aqui, como a importância do brincar, né, a importância dos afetos, a importância da gente é, lutar né, a partir da, da, da, das estratégias que são possíveis, né, da gente não se calar, como a Isabelle disse tão bem, né, e de buscar é, diminuir essas desigualdades que realmente ficaram mais evidentes agora nesse contexto, né, pandêmico que nós estamos vivendo. Então, eu só tenho a agradecer né, a cada uma e cada um que esteve aqui com a gente, enquanto convidado, convidada, mas também a todo mundo que nos acompanhou via Jits, né, que mandou perguntas, que também nos acompanhou via canal do YouTube da ABP do Com. Infelizmente, nós tivemos algumas questõezinhas técnicas no meio do, do processo da live, mas que também a gente conseguiu resolver, então tá tudo certo. Né, acho que não, não nos atrapalhou aqui de maneira é, forte, de, man, né, de maneira alguma, acho que isso não, não aconteceu. Então, agradeço mais uma vez também a parceria né, do Maurício junto comigo aqui nessas, nessas oito lives que a gente já realizou. E vou passar novamente a vocês para vocês fazerem aí as considerações finais né, desse nosso encontro e faço votos para que quem não conhece também a ABP do Com, que está chegando agora nessa conversa né, da Educomunicação, que acesse o site da BP do Com, que, se tiver interesse, se associe, né, a associação está aberta, é, qualquer pessoa pode se associar no tempo que for, no tempo que, que quiser, uh, o ano todo. Então, a gente também conta aí com essa participação ativa né, entendendo que este é um dos espaços possíveis de intervenção educomunicativa que nós temos à nossa disposição no Brasil por meio da BP do Com. Não é o único, até porque educomunicação a gente faz no coletivo. Então, re, re, né, passo de volta a bola aqui para Maurício, se também quiser fazer as suas considerações finais e depois para os nossos convidados. Não, eu simplesmente só tenho a agradecer, mais uma vez, também a parceria, para agradecer a do Com porque a gente está permitindo a gente poder fazer essas, essas lives na sequência, e é, é feliz de poder conhecer, e poder trocar, e poder dialogar uh, com todo mundo que participa aqui, né, e claro, e agrade um agradecimento especial, tanto para o Noésio, para a Tamires, para a e para o que que só esse contato de escutar essas pessoas, nesses projetos, e essa vontade de... A, trazer do comunicação para a prática, né, é, é, realmente inspira a gente a continuar trabalhando. E é isso, gostaria de ouvir vocês, um pouquinho do Noézio, um pouquinho do Allenberg, um pouquinho da Isabelle e da Tamires para a gente poder encerrar essa live com vocês, falando. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade, foi, foi incrível ter esse momento de conversa com vocês, esse fim de tarde, e é isso, muito obrigada mesmo. Obrigado. Bom, gente, então, né, vai, vai vai comigo aqui, com eu aqui, essa pessoa. Eu queria, primeiramente, né, agradecer o convite à bebida do Com, que é de extrema importância, a partir do momento em que projetos como os nossos, como o coletivo como os nossos, ele é representado em uma live desse peso, acho que, meio que dá mais esperança para lutar por uma nova ativa na sociedade e para fazer com que a juventude, ele possa acordar, e sair dizer para o mundo que eu posso e que eu tenho um vaso ativo, assim, nessa sociedade. Mais uma vez, obrigado, e qualquer coisa, estamos aí. Alemberg? Sim, é, agradecer, Maurício, agradecer a Paola, né, mais uma vez, dizer da minha alegria de ter conhecido a Tamires e a Isabela, e da geração que move rever o Noécio né, aí na beira do São Francisco, deve estar fazendo calor aí, né, Noécio? Aqui está ainda correndo um ventinho. Então, né, agradecer a vocês por, por o convite, a Fundação Casa Grande está à disposição do que vocês precisarem, e que as meninas aí, se um dia quiserem vir fazer um passeio para o Nordeste, está aqui a Casa Grande, viu, para vocês virem, conhecer. Passar um pedaço da série de vocês junto com a meninada, eles vão adorar conhecer vocês, tá? É Contigo, Isabelle, para fazer aquele encerramento, assim, só dar as últimas considerações, Isabelle. Então, muito obrigada por, por essa oportunidade de participar da live junto com vocês. É super importante a gente levantar essas pautas, né ainda mais nesse contexto de pandemia e a gente não esquecer que a gente não tá sozinho, né, que tem, vocês estão com a gente, nós estamos com, com as pessoas, estamos todo mundo junto nessa, né, e é isso, obrigada, pessoal. Nada melhor do que encerrar assim, né, não estamos sozinhos, é isso que importa, estamos juntos. Beijo, gente. Até mais. Fiquem muito bem. Muito obrigado. Cuidem. Muito obrigado pela participação de todos e todas. E a gente volta já em, em, em, daqui a 15 dias com mais uma live. Vai ser uma live especial sobre os 30 anos de Estatuto da Criança e Adolescente e o que a Educomunicação tem a ver com isso. A gente vai divulgar logo, logo mais essas informações. Então fiquem atentos às redes aí da BP do Com. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.